O Diário de Campina veio até a Escola Municipal Doutor Epídio de Almeida, no bairro da Ramadinha, para mostrar o projeto Karatedor nas escolas. Vamos conhecer? Venha conosco! Como funciona o projeto Karatê Teodor nas escolas? É uma disciplina mantida pela SEDUC, através do secretário Raimundo Asfora Neto e supervisionado por Joaquim Passos, que é o coordenador da área de educação física do município. São alunos que frequentam né, a escola. Dito também que existe uma norma, uma regra, que só é aceito na escola marcial os alunos de boa conduta. Para ser um karateca, tem que ser disciplinado terá notas boas, boa conduta nas outras disciplinas, como também boa conduta em casa. Quais os horários das aulas? São horários distintos, né? são três dias por semana, duas horas pela manhã, duas horas à tarde, segunda, quarta e quinta-feira. Os karatecas que estudam pela manhã, estudam karatê do à tarde, e assim vice-versa, os que fazem karatê do à tarde, estudam pela manhã. A escola se mostrou interessada nesse projeto porque... É uma arte né, que é considerada educativa e coloca regras que venham a ser positivo para os alunos a ter disciplina né, e discernimento do que vai fazer, seja nas atividades pedagógicas ou em outras complementares, é, em se tratando do karatê Do, né, que é uma arte marcial. Fica evidente o tempo todo está incentivando a disciplina né, e o comportamento positivo dos alunos. Eu participo aqui já faz uns quatro meses, mas eu sou praticante de karatê já faz um ano e meio. Acho que é importante porque tem muita gente que não tem a possibilidade de ir a uma academia de karatê-do para praticar. E o que mais mudou foi a disciplina. A disciplina foi o foco total qual o karatê-do mudou. Eu estudo karatê-do é, há cinco meses aqui na escola Eupe de Almeida. A importância é que tipo eu não preciso gastar com passagem nem nada e o karatê-do veio real a mim, é, me deu a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Em questão psicológico, físico, mudou o meu jeito de ser, eu virei mais disciplinada. Eu era, nas aulas normal eu era um pouquinho mais indisciplinada, agora eu sou uma pessoa mais séria, comportada, mudou bastante coisa. A gente vê é, a mudança de comportamento diariamente, né, ao começar da entrada deles lá na frente, no portão. Seja 7 sete horas da manhã, quando eles estudam pela manhã, seja às 13 horas, quando eles estudam à tarde. né? A maneira de falar, de se posicionar, de andar, né? de, de é, falar com os outros, é, até a maneira de dizer um bom dia, boa tarde, com licença, por favor, é diferenciada dos demais alunos. O karatê Do é um instrumento de formação e conduta social, trabalhando valores humanos, valores sociais, mostrando dentro da arte marcial do karatê Do a disciplina, e mostrando que todas as pessoas têm sim condições de melhorar cada dia no seu cotidiano através da marcialidade. Eu estudo karatê do há cinco meses. Acho muito importante, porque tem pessoas que têm que pagar o transporte e ainda a aula de karatê. Para mim, mudou minha vida em tudo, Aí, principalmente psicológico e físico foi que é bom para a pessoa ser disciplinada, melhora bom boas notas e também foi uma ótima oportunidade, oportunidade da escola trazer o caráter do atendido. Ele mudou muita coisa, coisa. Antes eu tirava muita nota baixa, eu falava muito balabão. Já hoje eu sou bem disciplinada, tiro notas altas e respeito muito as pessoas. O professor Dante César ele veio somar conosco né? porque, além dele ser disciplinado, ele é um profissional comprometido que ama a, a, a técnica, a luta, e transborda isso para os demais alunos, fazendo com que eles se sintam que são parte integrante da sociedade. Não é pelo fato de estarmos na periferia da cidade que não somos importantes. Né? E, e a gente sabe que a educação é o melhor caminho que a gente deve seguir para mudar a nossa vida, seja ela pessoal ou profissional. O que o aluno faz para participar desse projeto Karate do Lanzos Despertar o interesse marcial procurando a diretoria, comunicando o que quer fazer as aulas de Karate do. E para isso tem que constar uma boa conduta na escola, tá? de comportamento em notas, boa disciplina, boa conduta em casa porque um professor de Karate do ele faz a investigação social, ou seja, eu procuro saber como é que está a conduta do aluno em casa com os pais. Pode ser que um aluno ele tenha boa conduta marcial na escola, mas se ele não for comportado em casa, né? então não é aceito na escola marcial. A bem da verdade, o do vai além do Dojo. Todos os princípios marciais de etiqueta, de dignidade, de moral humana que nós colocamos dentro de nossa sala marcial, nós também damos a entender que o karateca deve colocar isso também no seu cotidiano, em tudo que ele faça. Uhum. conhecer um pouco do projeto Caratedor nas escolas. Curta e siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube Diários de Campina. Venha conosco!